Porque para a gente criar o bufa preso só dentro do curral, a gente não pode. A gente não, pode, não, não tem ração para botar para ele no curral, noite e dia. Né? Então, ele tem, que, ele tem que se alimentar é do, é do pasto nativo. É, o bufa ele não pode viver sem preso. É, tem que viver solto. Agora, tem que ter o cuidado do vaqueiro. Porque o pessoal tem esse problema aí por, por causa da água. A gente tem esse problema de não deixar eles dormir. Aí tem que, esse, esse que é o serviço mais cansativo, porque você tem que liberar ele todo dia, mas tem que buscar ele todo, todo, todo dia e tem, tem que dormir preso. Para não criar problema com, com, com os vizinhos, com a terra, porque essa terra aqui, ela, ela é uma terra grande, mas ela não é cercada. Então, assim como o, o, o, o gado passa para a terra de outro, de lá também passa para cá, aí é difícil. Tanto para mim, que trabalho, como para, às vezes, também que tem outro gado encostado também, é a mesma a, o mesmo problema meu, é de nós ter cuidado para não, não deixar prejudicar ninguém. Geralmente, os búfalos aqui eles são noite e dia dentro d'água E nós não temos aqui, não, não é um campo criador de búfalo. E é um campo natural, não é campo criador. E eles mantêm esses búfalos a noite toda, o dia todo, circulando dentro da água. Por, por causa disso, o peixe já está ficando com um gosto. Porque ele ele urina na água, ele as fezes dele fica lá dentro da água e deixa um gosto horrível no peixe. E a água que era limpa, hoje está suja, fica suja, barrenta.